Você certamente já ouviu falar em vante, veículo aéreo não tripulado ou simplesmente drone. Um mercado que cresceu mais de 50% do ano passado para cá. Já são mais de 71 mil drones cadastrados e o agronegócio responde por 40% desse total. O Eduardo está feliz da vida. A gente encontrou ele na última AgriShow, em abril, e de lá pra cá o negócio só melhorou. A startup dele tem 3 anos e já captou 2 milhões e meio de reais em aportes. Com o drone, ele faz pulverização com químicos, biológicos e detecta doenças por imagens geradas. De outubro a março foram 12 mil hectares percorridos.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 A empresa desenvolveu o drone, o software que comanda o voo e o código que comanda o software. A cobrança do trabalho se dá por hectare e é negociada caso a caso, de acordo com a necessidade. Entre as culturas que mais usam estão soja, cana-de-açúcar, café e e frutas como a uva na cana de açúcar por uma dificuldade que o produtor tem de entrar com outros produtos com um trator com um avião é mais difícil entrar então com o drone a gente tem a gente gera muito valor por entrar com o drone ali na soja por ser uma cultura de larga escala que também tem infestações pontuais e no café por uma questão de montanha então a dificuldade do aplicador por causa da montanha a gente consegue aplicar com o drone de maneira muito fácil usados para pulverizar monitorar áreas, pragas e doenças, falhas no plantio e irrigação para georreferenciamento de imóveis rurais, na pecuária para controle e até estão sendo fabricados por empresas tradicionais de tratores. O universo dos drones deve girar um bilhão e meio de reais neste ano. Já são diversas as empresas que oferecem o serviço ao produtor.